CAPÍTULO 8 PROGRESSOS CONTÍNUOS NA INGLATERRA O relato da Sra. De Morgan cobre o período de dez anos de experiência com o espiritualismo, de 1853 a 1863. O aparecimento de seu livro... Com o convincente prefácio do professor De Morgan, foi um dos primeiros sinais de que o novo movimento se infiltrava tanto nas classes mais altas quanto nas massas populares. Nessa ocasião, surgiram os trabalhos de De Holm e dos irmãos Davenport, que serão tratados minuciosamente mais adiante. O exame realizado pela Sociedade Dialética começou em 1869. A ele nos referiremos em capítulo posterior. O ano de 1870 marcou as primeiras pesquisas de William Crookes, empreendidas após suas observações, publicadas no Quarterly Journal of Science, sobre o escândalo provocado pela recusa dos cientistas de investigar a existência e a natureza de fatos certificados por tantas testemunhas competentes e fidedignas. Refere-se ainda no mesmo periódico à crença compartilhada por milhões, acrescentando Quero certificar-me das leis reguladoras de tão significativos fenômenos que ocorrem atualmente numa extensão quase inacreditável. O relato completo de sua pesquisa foi publicado em 1874, provocando tamanho alvoroço entre os cientistas mais fossilizados, aqueles cujas mentes estavam subjugadas pelo próprio objeto de seu trabalho, que ele foi ameaçado de expulsão dos quadros da sociedade real. A tempestade passou, mas Crookes, espantado com sua violência, tornou-se, durante muitos anos, bastante cauteloso ao expressar opiniões em público, até sentir que não seria mais atacado. Por volta de 1872-1873, surgia como novo fator o reverendo Statham Moses. Sua escrita automática, na opinião de muitos, elevou o nível dos fenômenos, tornando-os mais espiritualizados. As manifestações físicas podem atrair os curiosos, mas, quando supervalorizadas, acabam por afastar a mente judiciosa. As conferências públicas e os discursos em estado de transe passaram a ser moda. A senhora Zema Harding-Britain, Cora L. V. Tappan e o senhor J. J. Morse faziam eloquentes discursos, supostamente sob a influência dos espíritos, despertando o interesse de grandes auditórios. O conhecidíssimo poeta e escritor, Sr. Gerald Massey, e o Dr. George Sexton, realizavam também conferências públicas. De modo geral, o espiritualismo alcançava grande publicidade. A criação, em 1873, da Associação Nacional Britânica de Espiritualistas, deu impulso ao movimento, pois conhecidíssimos homens e senhoras da sociedade a ela se associaram. Entre eles, figuram a Condessa de Caithness, a Senhora MacDougall Gregory, viúva do Professor Gregory de Edinburgh, o Dr. Stanhope Spear, o Dr. Gully, Sir Charles Ishan, o Dr. Maurice Davis, o Sr. H. D. Jenkin, o Dr. George Sexton, a Sra. Ross Church, Florence Marriott, o Sr. Newton Crossland e o Sr. Benjamin Coleman. A mediunidade de ordem elevada no setor de fenômenos físicos era garantida pela Sra. Jenkin, Kate Fox, e a Srta. Florence Cook, o doutor J. R. Newton, famoso médium curador americano que chegara à Inglaterra em 1870, obteve durante os tratamentos gratuitos por ele ministrados inúmeras curas extraordinárias, devidamente registradas. Desde 1870, a admirável mediunidade da senhora Everett, exercida como a de D. de Home, sem remuneração vinha convencendo muitas pessoas influentes. Ernie Williams, a senhora Guppy, Eglinton, Slade, Lottie Fowler e outros provocavam numerosas conversões por meio de suas faculdades mediúnicas. Em 1872, as fotografias do espírito de Hudson despertaram enorme interesse e, em 1875, o doutor Alfred Russel Wallace publicou seu famoso livro Sobre Milagres e Espiritualismo Moderno. Para avaliarmos o crescimento do espiritualismo nesse período, basta examinemos as declarações de testemunhas contemporâneas fidedignas, especialmente aquelas que, por sua posição e experiência, se tornaram qualificadas para manifestar-se a respeito do assunto. Antes, porém, de perpassarmos o olhar por estes registros, vejamos a situação em 1866, descrita pelo senhor William Howitt em poucos parágrafos, mas tão admiráveis que o autor se vê obrigado a citá-los integralmente. A posição atual do espiritualismo na Inglaterra, diz ele, seria, sem esperança, se a influência da imprensa fosse absoluta. Depois de haver usado todos os recursos possíveis para prejudicá-lo e desacreditá-lo, depois de ter aberto suas colunas para ele, na esperança de que sua superficialidade e loucura fossem tão visíveis que seus inteligentes inimigos logo se tornassem capazes de destruí-lo com argumentos irrespondíveis, após tê-lo menosprezado e difamado sem propósito, toda a imprensa, por consenso ou plano pré-estabelecido, adotou a tática de abrir as colunas dos jornais a qualquer referência, tola ou falsa, sobre ele, fechando-as hermeticamente a toda explicação, refutação ou defesa. De fato, se todos os outros meios para aniquilá-lo falharam, decidiu-se colocar em sua boca a mordaça literária e permitia que lhe cortasse a garganta quem quisesse e pudesse fazê-lo. Com esses recursos, esperava-se ficar livre dele como de uma peste bovina. Se algo pudesse destruir o espiritualismo, os pontos seguintes o teriam feito. A atual avaliação pelo público inglês, o tratamento que lhe dispensam a imprensa e as cortes de justiça, a tentativa das forças inteligentes da sociedade para sua supressão, o ódio a ele consagrado pelos heróis dos púlpitos de todas as igrejas, sua simples aceitação, sim, porque a imprensa lhe atribui o poder de acarretar a loucura e a perversidade, seus próprios conflitos internos, em uma palavra, sua grande impopularidade ter-lhe-ia liquidado. Mas tal se dá... Ao contrário, o espiritualismo nunca esteve tão firmemente arraigado nas mentes de Skoll. O número de seus adeptos jamais cresceu tanto. Nunca suas verdades foram defendidas com tanto zelo e eloquência. Em tempo algum, as investigações sobre ele foram mais abundantes ou realizadas com mais avidez. Durante todo o tempo em que a imprensa e os magistrados acumulavam censuras em torno dele, Olhando-o com desdém, as soirees em Harley Street estiveram superlotadas por damas e cavalheiros das classes média e alta, os quais ouviam com admiração as eloquentes e sempre variadas palestras de Emma Harding. Ao mesmo tempo, os irmãos Davenport, milhares de vezes denunciados como impostores, demonstravam outras tantas vezes que os fenômenos por eles produzidos continuavam inexplicáveis por qualquer teoria, exceto a espiritual. Que significa tudo isso? Que indicam esses fatos? Que a imprensa, o púlpito, os magistrados e as cortes de justiça, com suas forças reunidas, fracassaram, foram confundidos pelo que eles mesmos classificaram de pobre, tolo, falso e inconsistente. Se o espiritualismo fosse realmente pobre, tulo, falso ou inconsistente, razão alguma haveria para que esses órgãos e autoridades não o atingissem com o seu saber, suas inescrupulosas denúncias, seus vastos instrumentos de ataque, seus não menos vastos meios de cerceamento de defesa, suas ordens endereçadas aos ouvidos e à opinião das multidões sua inteligência, seu sarcasmo, sua lógica e eloquência. Entretanto, longe de abalá-lo ou enfraquecê-lo, eles não conseguiram sequer desmanchar um fio de cabelo de sua cabeça ou amarrotar a fímbria de seu manto. Já não é hora de essas hostes associadas de grandes e sábios. Cientistas ilustrados... Líderes do Senado, das universidades e das cortes de justiça, oradores favoritos do parlamento e magnatas da imprensa popular, de posse de toda essa artilharia intelectual de um grande sistema nacional de educação, igreja, Estado e aristocracia, acostumados a proclamar a todos os homens e senhoras respeitáveis o que deve ser considerado verdadeiro e honroso, já não é hora, digo eu, de todo esse grande e esplêndido mundo de inteligência e sabedoria começar a suspeitar que tem à sua frente algo sólido e que existe vitalidade naquilo até agora tratado como ilusão? Não digo às grandes corporações que governam o mundo, a esses poderes e organizações. Abram os olhos, vejam seus esforços infrutíferos e reconheçam sua derrota, pois provavelmente jamais abrissem os olhos para confessar a própria vergonha. Digo, entretanto, aos espiritualistas, por mais escuros esses dias lhes pareçam, nunca os ouve mais promissores. Embora estejam reunidas contra o espiritualismo, as forças dos dirigentes e instrutores públicos, nunca esse julgo foi mais alviçareiro da vitória final. O espiritualismo tem a marca das influências de nossa época. Sobre sua cabeça se apoia a legitimação da história. As grandes reformas sociais, morais, intelectuais ou religiosas só alcançaram o triunfo por meio da luta. Como demonstração da mudança ocorrida depois das supracitadas palavras do Sr. Howitt, em 1866, Basta lermos no The Times, de 26 de dezembro de 1872, um artigo intitulado Espiritualismo e Ciência, ocupando três colunas e meia. Nesse artigo, é emitida a opinião de que agora é chegado o tempo de competentes mãos desatarem o nó górdio. Muito embora não seja explicado por que as mãos de Crookes, Wallace ou de Morgan fossem inábeis para essa tarefa. Referindo-se ao pequeno livro de Lord Adair, de edição particular, a respeito de suas experiências com Home, o articulista parece impressionado com o status social das várias testemunhas, expressando-se com humor grosseiro e arrogância, características impressas em todo o artigo. Um volume que temos à frente... Mostra como essa loucura se espalhou pela sociedade. Foi-nos emprestado por distintos espiritualistas sob a solene promessa de não divulgarmos os nomes das pessoas envolvidas. Contém cerca de 150 páginas de relatórios de sessões. Foi impresso particularmente por um nobre recentemente desaparecido da Câmara dos Lordes e também, acreditamos, das cadeiras e mesas povoadas por espíritos os quais, em seu período de vida, ele amava tanto, embora não de maneira sábia. Nesse livro, coisas espantosas nunca vistas são relatadas minuciosamente, de modo natural, como se fossem fatos do cotidiano. Não faremos citação de qualquer um desses fatos para não cansar o leitor, que, de certo, aceitará nossa palavra, quando dizemos passarem eles por todas as espécies de manifestações, das profecias, as de menor importância. Desejamos ressaltar, porém, o atestado de 50 respeitáveis testemunhas, colocado antes da página de rosto do livro. Entre essas testemunhas encontram-se uma duquesa viúva e outras damas de posição social, um capitão da guarda, um nobre um barão, um membro do parlamento, diversos membros de nossas corporações científicas e outras, um advogado das altas cortes, um comerciante e um médico. Todos os graus da classe alta e da classe média alta da sociedade estão representados. Pessoas que, a julgar pela posição que ocupam e as profissões que exercem, deveriam possuir mais inteligência e perspicácia. O eminente naturalista Dr. Alfred Russell Wallace, descrevendo a visita feita a um médium público, disse o seguinte, numa carta escrita ao The Times, publicada em 4 de janeiro de 1873. Penso não ser exagero dizer que os fatos principais do espiritualismo são agora bem estabelecidos e tão facilmente verificáveis como qualquer fenômeno excepcional da natureza, Ainda não reduzido à lei. São de importante significado não só para a interpretação da história, repleta de narrativas similares, como também para a compreensão da vida e do intelecto, sobre os quais a ciência física lança débil e incerta a luz. Possuo firme e determinada crença de que todos os ramos da filosofia sofrerão os efeitos desses fatos até que os mesmos sejam honesta e seriamente investigados como parte essencial dos fenômenos da natureza humana. As experiências de laboratório com ectoplasma têm nos confundido, afastando nosso pensamento do essencial. Wallace, de mentalidade grandiosa, impulsiva e sem preconceitos, foi um dos poucos que aceitaram a verdade em sua maravilhosa inteireza, desde as humildes provas físicas ao mais elevado ensino de um poder exterior. Este ensino sobrepuja de muito, em beleza e credibilidade, tudo quanto a mentalidade moderna já concebeu. A aceitação pública e o apoio decisivo desse grande cientista, um dos mais importantes cérebros de sua época, foram de grande valia, porque teve a capacidade de compreender a ampla revolução religiosa que esses fenômenos ensejavam. É fato curioso que, salvo algumas exceções, tanto em nossos dias quanto no passado, a sabedoria tenha sido oferecida aos simples e negada aos eruditos. Sentimento e intuição triunfam onde o cérebro fracassa. Talvez isso se dê pela simplicidade da proposição. Poder se ir a formular a esse respeito uma série de questões à maneira socrática. Temos nós estabelecido conexão com a inteligência dos que morreram? O espiritualista diz: sim. Deram-nos eles informações sobre a nova vida que encontraram e de como essa nova vida foi afetada pela terrena? De novo, sim. Essa vida nova corresponde às descrições dadas por alguma religião da Terra? Não. Se é assim, não está claro que a nova informação se reveste de significado religioso? O espiritualista humilde compreende isso e reverencia os fatos. Em 1876, Sir William Barrett, então professor, apresentou a questão do espiritualismo à Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Seu estudo tinha por título Sobre alguns fenômenos associados às condições anormais da mente. Foi difícil ser ouvido. O Comitê de Biologia recusou o trabalho, remetendo-o à subsessão de antropologia. Esta apenas aceitou em virtude do voto de qualidade do presidente, doutor Alfred Russell Wallace. O coronel Olaine Fox ajudou a vencer a oposição, lembrando o fato de que, no ano anterior, se havia discutido a feitiçaria antiga. — Por que, então? — perguntou ele. — Não se poderia examinar agora a feitiçaria moderna? A primeira parte do estudo do professor Barrett versava sobre mesmerismo. Na segunda parte, porém, o autor tratava das próprias experiências em torno dos fenômenos espiritualistas e ressaltava a necessidade de dar-se aprofundamento científico ao assunto. Fornecia ainda convincentes detalhes de uma experiência marcante por ele realizada com uma criança, ocasião em que ocorreu o fenômeno das batidas. Na discussão que se seguiu, Sir William Crookes falou das levitações de Home por ele testemunhadas. Referindo-se à levitação, a severa. A prova desse fenômeno apresenta-se mais forte do que a da maioria dos fenômenos naturais que a Associação Britânica pôde investigar. A respeito de seu próprio método de pesquisa, Crookes fez as seguintes observações. Quando fui persuadido a realizar pesquisas com o Dr. Slade, na primeira vez em que este aqui chegou, estabeleci critérios dos quais nunca me afastei. Assim, as experiências deveriam ocorrer em minha própria casa, sob minhas condições, e eu mesmo faria a seleção dos amigos e espectadores. Poderia manipular os aparelhos como desejasse. Sempre que me era possível... Realizava os testes com os aparelhos de física, evitando confiar em demasia nos próprios sentidos, exceto se necessário. Devo, então, expressar minha total discordância com o Sr. Barrett quando afirma que um pesquisador, físico experiente, não é tão hábil quanto um mágico profissional. Sustento que um físico experiente é ainda mais hábil que este último. Contribuição importante para essa discussão foi dada pelo conceituado matemático Lord Rayleigh, ao dizer: "Penso devamos expressar nossos agradecimentos ao Sr. Barrett por sua coragem, pois requer alguma coragem a avançar nesse assunto, dando-nos o benefício de sua cuidadosa experiência. Meu interesse nessa matéria data de dois anos." fui para ela atraído primeiramente pelas investigações do Sr. Crookes. Conquanto minhas oportunidades não tenham sido tão boas quanto as desfrutadas pelo professor Barrett, tenho visto o suficiente para convencer-me do erro cometido por quem deseja obstar as investigações, lançando em ridículo os que se inclinam a realizá-las. O orador seguinte, Sr. Groom Napier, foi objeto de gargalhadas ao relatar as descrições psicométricas que algumas pessoas fizeram, com base em manuscritos existentes em envelopes lacrados. Quando continuou, descrevendo luzes espirituais vistas por ele, a gritaria forçou-o a retornar ao assento. Respondendo às críticas, disse o professor Barrett... Certamente revela o grande avanço do chamado espiritualismo o fato de que, em tão poucos anos, um documento versando sobre seus fenômenos, antes ridicularizados, tenha sido aceito pela Associação Britânica e recebido tão ampla discussão. O Spectator de Londres, em artigo intitulado Associação Britânica e o Documento do Professor Barrett, demonstrou largueza de vistas ao expressar-se nestes termos. Agora que possuímos o extenso documento do professor Barrett e o relato da discussão travada sobre ele, podemos ter esperança de que a Associação Britânica realmente faça algo em relação ao assunto, apesar dos protestos do grupo que poderemos chamar de Partido da Incredulidade Supersticiosa. Dizemos incredulidade supersticiosa porque é, de certo, pura superstição, e nada mais. Imaginar-se que estamos tão bem informados em relação às leis da natureza que mesmo os fatos cuidadosamente examinados e atestados por observadores experientes devam ser postos de lado como indignos de crédito somente porque, à primeira vista, parecem estar em desacordo com as leis conhecidas. Sir William Barrett aprofundou ao longo do tempo seu ponto de vista. Antes de sua lamentada morte, em 1925, já havia admitido em termos inequívocos a posição espiritualista. Viveu para ver o mundo em geral menos adverso em relação aos fatos do espiritualismo, embora pouca diferença se observe no posicionamento da associação britânica, que permanece tão obscurantista quanto antes. Tal tendência da associação, contudo, pode não ter sido totalmente negativa. Como Sir Oliver lodge observou, se o estudo dos prementes problemas materiais se complicasse com o das questões psíquicas, é possível não fossem aqueles resolvidos. Digno de registro é o fato, comentado por Sir William Barrett em conversa com o autor, de que os quatro homens que o apoiaram naquela histórica e difícil ocasião viveram para receber a Ordem do Mérito, a maior honra de seu país. Os quatro foram Lorde Rayleigh, Crookes, Wallace e Huggins. Não se poderia esperar que o rápido crescimento do espiritualismo ficasse isento de aspectos menos desejáveis. Estes foram, ao menos, dois. Primeiramente, o grito da mediunidade fraudulenta era ouvido com frequência. Todavia, à luz dos conhecimentos mais completos de hoje, sabemos que nem toda aparência de fraude, em realidade, é fraude. A par disso a credulidade fácil que se vê numa sessão espiritualista oferece, indubitavelmente, campo fértil aos charlatões. No ano de 1879, em documento lido na Sociedade da Universidade de Cambridge para investigação psicológica, seu presidente, Sr. J. A. Campbell, disse o seguinte. Desde o aparecimento do Sr. Holm, o número de médiums aumenta anualmente, assim como a loucura e a impostura. Cada fantasma tornou-se, aos olhos dos tolos, um anjo divino. Não apenas cada fantasma, mas cada embusteiro, envolvido no lençol, é chamado, ou a si mesmo se chama, de espírito materializado. Fundou-se suposta religião em que os fantasmas batedores são honrados com os mais sagrados nomes. Não insultarei os leitores falando a respeito do caráter dessas divindades e das doutrinas por elas ensinadas. Quando a loucura e a ignorância tomam nas mãos a condução de uma verdade, os resultados são sempre o abuso, a distorção e até o crime. É o mesmo que crianças brincando com ferramentas afiadas. Quem, senão ignorante, exclamaria, «Faca malvada!» Gradualmente o movimento liberta-se desses refugios, tornando-se mais sóbrio, puro e forte. Como os homens sensatos e educados estudam, oram e trabalham, esforçando-se por fazer bom uso de seus conhecimentos, ele continuará a transformar-se nesse sentido. O segundo aspecto foi o aparente crescimento do que se poderia denominar espiritualismo anticristão, embora não um antirreligioso. Em decorrência disso, William Howitt e outros corajosos mantenedores do movimento dele se afastaram. Howitt, e outros escreveram vigorosos artigos contra essa tendência no Spiritual Magazine. Uma sugestão quanto à necessidade de cautela e equilíbrio é fornecida pelas observações do Sr. William Stanton Moses, que, em documento lido perante a Associação Nacional Britânica de Espiritualistas, no dia 26 de janeiro de 1880, assim se expressou. Temos necessidade premente de disciplina e educação. Ainda não nos adaptamos ao próprio crescimento. A criança, nascida exatamente há 30 anos, desenvolveu-se rapidamente em relação à estatura, mas não em relação à sabedoria. Cresceu tão rápido que sua educação foi um tanto negligenciada. Na expressiva terminologia de seu país nativo, ela foi mimada de forma irresponsável, tendo seu fenomenal crescimento absorvido as demais preocupações. É chegado o momento em que todos aqueles que a consideram um rebento monstruoso, nascido por capricho da natureza somente para morrer prematuramente, comecem a reconhecer seu engano. A feia criatura deseja viver. Por baixo dessa fealdade, o olhar menos simpático percebe um propósito coerente em sua existência. A apresentação de um princípio inerente à natureza humana, um princípio que a sabedoria do homem desconsiderou até quase aniquilá-lo, mas que brota sempre, apesar de tudo. O princípio do espírito oposto à matéria, da alma existindo e agindo independentemente do corpo. Longos anos de negação de tudo o que não se inclua nas propriedades da matéria, lançaram os luminares da ciência moderna no puro materialismo. Para eles, o espiritualismo é um mau presságio e um problema. É o retorno à superstição, à sobrevivência da selvageria, uma nota na inteligência do século XIX. Entretanto, ridicularizado ele ridiculariza. Desdenhado, ele devolve desdém por desdém. Em 1881, o jornal Light, excelente semanário espiritualista, iniciou sua circulação e, em 1882, foi criada a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. De modo geral, pode-se dizer que a atitude da ciência organizada Durante esses 30 anos, foi tão irracional e anticientífica quanto a dos cardeais do tempo de Galileu. Se existisse uma inquisição científica, teria lançado idêntico terror ao novo conhecimento. Até a criação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, nenhuma tentativa séria foi feita para compreender e explicar um assunto que estava atraindo milhões de pessoas. Em 1853, Faraday apresentou teoria no sentido de que a movimentação da mesa era causada por pressão muscular. Essa teoria pode ser suficiente para explicar alguns fatos, mas não tem relação alguma com a levitação das mesas e, em qualquer caso, aplica-se somente a limitada classe de fenômenos psíquicos. A objeção científica habitual era a de que, em realidade, nada ocorria. Essa posição, contudo, desconsiderava o testemunho de milhares de pessoas fidedignas. Argumentavam outros que se tratava da atuação de digitadores, Entendimento este que os fazia aclamar toda imitação grosseira como prova de desmascaramento... Há exemplo do ocorrido com a paródia de Maskelin sobre os irmãos Port. Entretanto, ninguém se referia ao fato de que tais imitações eram insuficientes para explicar o conteúdo intelectual dos fenômenos, que, com suas provas esmagadoras, restava intocável. As pessoas religiosas, irritadas por se verem sacudidas em suas práticas tradicionais, reagiam de forma selvagem, atribuindo a novidade ao demônio. Os católicos romanos e os evangélicos encontravam-se, dessa vez, unidos em sua oposição. É fora de dúvida que podemos entrar em comunicação com espíritos inferiores e receber deles mensagens vulgares e mentirosas, pois estamos envolvidos por todas as classes de espíritos e, Semelhante atrai o semelhante. Mas o ensino filosófico, consistente e elevado, transmitido a todo pesquisador sério e de mente humilde, mostra que estamos em contato com o angelismo e não com o diabolismo. O Dr. Carpenter passou a sustentar complexa teoria, mas parece ter sido aceita ou mesmo compreendida apenas por ele. Os médicos, por sua vez, diziam que a explicação dos fatos estava no estalar das juntas, teoria ridícula para qualquer pessoa que tenha testemunhado os sons percutidos conforme se ouvem nas sessões, variando do tic-tac do relógio ao golpe da marreta. Vez por outra, apareceram algumas explicações baseadas na doutrina teosófica. Essa doutrina admite os fatos, mas deprecia os espíritos, descrevendo-os como cascões astrais, como uma espécie de semiconsciência sonhadora ou possivelmente uma consciência atenuada que os reduz a subhumanos pela inteligência e moralidade. Certamente a qualidade das mensagens dos espíritos varia muito. As mais elevadas, contudo, são por demais significativas para que as atribuamos a frações do ser pensante. De toda forma, se, como se diz, mesmo neste mundo, nosso ser subliminal é muito superior à individualidade no estado de vigília, não seria ilógico admitir que os espíritos entrassem em contato conosco sem usarem todas as suas faculdades ainda a teoria da Anima Mundi, largo reservatório ou banco central de inteligência com uma espécie de câmara de compensação para atender a todas as consultas. As minuciosas mensagens que recebemos do outro lado são incompatíveis com qualquer ideia vaga e pomposa do gênero. Existe uma alternativa realmente notável, a de que o homem possui um corpo etéreo com propriedades desconhecidas, entre as quais se inclui a de manifestar-se exteriormente sob formas curiosas. Trata-se da criptestesia, abraçada por Richer e outros, tendo alguns pontos a seu favor. O autor convenceu-se de que, em todo o trabalho psíquico, há um estágio preliminar e iniciante que depende de certa força inata e possivelmente inconsciente do médium. A leitura de manuscritos ocultos, a produção de pancadas por solicitação dos assistentes, a descrição de cenas à distância, os notáveis efeitos da psicometria, as primeiras vibrações da voz direta, tudo isso, em diferentes ocasiões, parece emanar do próprio médium. Haveria, então, na maioria dos casos, uma inteligência exterior capaz de ajustar a referida força e usá-la para alcançar os próprios fins. Temos um exemplo disso nas experiências de Bisson e Schrenk-Notzing, com Eva, nas quais as formas de ectoplasma tiveram origem, a princípio, em imagens de jornal, que... De algum modo, se desorganizaram ao passar pela mente da médium. Houve, contudo, posteriormente, a ocorrência de estágio mais profundo, quando a forma de ectoplasma, então bem desenvolvida, era capaz de movimentar-se mesmo de falar. Richer, com seu cérebro grandioso e profundo poder de observação, concentrou-se largamente nos fenômenos físicos. Parece não ter tido muito contato com as experiências de ordem intelectual e espiritual, circunstância que, provavelmente, teria modificado suas ideias. Todas essas explicações, em verdade, se têm encaminhado para a teoria espiritualista. Esta hipótese da personalidade complexa que pode explicar certos casos, embora os mesmos casos, na opinião do autor, possam ser igualmente bem explicados pela obsessão. Tais explicações, porém, apenas tangenciam o assunto, ignorando o fenômeno como um todo, de modo que não devem ser levadas muito a sério. Nunca será demasiado repetir que, Antes de adotar a opinião espiritualista, cumpre ao investigador esgotar todas as hipóteses possíveis até sentir-se inteiramente convencido da realidade espiritual. Se assim fizer, sua plataforma será estável. Do contrário, estará sempre inseguro de sua solidez. O autor pode afirmar que, ano após ano, se agarrou a toda a linha de defesa, até que, finalmente, se viu obrigado a abandonar a posição materialista a fim de manter-se honesto consigo mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.